Se liga, soldado, que eu quero mostrar para você neste exato momento. Eu estou muito feliz. Eu vou te mostrar uma estratégia agora no mercado de ambas marcas que está dando simplesmente um resultado quase que perfeito. E se você utilizar o que eu vou te mostrar aqui agora, você faz aí, sei lá, 50, 100, 200 reais todo santo dia. Mas fica até o final, porque eu vou te entregar ó, uma dica aqui ó, que vai fazer você faturar mais ainda. Beleza? <música> Opa, seja bem-vindo a mais um vídeo no meu canal, eu me chamo Júnior Moreira, que eu tô aqui com a tela da bet 365 já aberta, porque nós vamos pegar uma, uma entrada aqui agora em tempo real e te mostrar uma estratégia que se você copiar essa estratégia basicamente, você conseguirá ter um ótimo resultado. Então antes de mais nada, soldado, a única coisa que eu quero te pedir é apenas para deixar já o seu like, eu tô aqui gravando esse conteúdo que eu tenho certeza que vai te ajudar a ganhar mais dinheiro. Totalmente de graça esse vídeo. Então, deixa o seu like aqui, porque o seu like ajuda o nosso vídeo a alcançar mais pessoas e ajuda eu a entender se vocês estão gostando desse tipo de conteúdo ou não. E já se inscreva no canal pra você não perder os próximos vídeos, beleza? Já clica aqui no botão de se inscrever agora. Bom, olha só, eu tô com a minha tela da Batch365 aberta aqui. Estou com o site de análise aqui também aberto neste exato momento. Lembrando que no nosso site de análise agora você tem a opção também de criar um robô, ok? Então, você pode eu vou te mostrar, por exemplo, uma estratégia aqui agora que você pode utilizar que tá muito muito assertiva, ok? E com isso você pode criar um robô e, sei lá, e botar este robô para mandar as entradas para você automaticamente no seu Telegram é, o tempo todo, sempre que este padrão que eu vou te mostrar aqui bater agora, ou você pode simplesmente acompanhar os resultados através da Best365 lá aberta mesmo em tempo real e acompanhando, beleza? Mas, ó, seguinte, presta atenção. Assim, este padrão que eu vou te mostrar aqui agora, deixa eu ver se eu consigo te mostrar... A taxa de assertividade que ele tá, porque ele tá para acontecer ali na Copa do Mundo. Então temos que ser rápidos aqui, só para você entender, ó. Quero te mostrar este padrão aqui, ó. Ele está, olha só isso daqui, ó. Ele mandou 41 entradas, como você pode ver aqui, 41 entradas. Aliás, ele mandou 44 entradas e acertou 41. Ele mandou 44 entradas para mim. Esse é um robozinho que eu criei para mim através aqui do nosso site de análise. Vou deixar o link do site de análise aqui na descrição. Se você quiser saber mais como é que faz para criar seu próprio robozinho, etc, também. site de análise é fundamental para você que é ganhador de futuras de mercado, porque como eu digo, tá? É como se fosse um GPS é como se fosse um Uber, né? O Uber não precisa de um GPS para ele né, trabalhar, basicamente, uma ferramenta de trabalho. É que é a mesma coisa. Se você aposta no mercado de tipo, futebol virtual sem analisar como tá o mercado, sem analisar como tem sido os últimos resultados, etc., você tá meio que atirando aí no escuro, tá? Eu vou deixar o link do site de análise aqui também para você saber mais sobre como acessar o site, etc., e também sobre a questão do robô, beleza? Mas, enfim, ó, deixa eu te explicar o robô, é, a, a entrada rapidamente aqui, porque aqui na Best 3005, ó, nós vamos fazer uma entrada aqui na Copa do Mundo nesse jogo, tá vendo? Ó, minuto 37 aqui, ó. Nós vamos iniciar uma entrada aqui. Eu vou te explicar o porquê que nós vamos iniciar uma entrada aqui. E vou te mostrar depois aqui uma outra, um outro detalhe que pode fazer total diferença no seu game, tá? Vamos lá. Deixa eu só tirar minha gatinha aqui, que a minha gatinha tá me atrapalhando, olha só. Vem cá, gatinha. Fica no chão, meu amor. Você tá... Ah, meu Deus do céu. Vai lá, derrubou meu negócio de luz, tá vendo? Oh, Jesus amado. O pai precisa gravar. Olha lá, amor. Dá um oi pra galera, dá? Tá? Não é pro pessoal Vai precisar gravar a linha, tá bom? Ai, ai, foi, galera Achei essa gatinha na rua, mano Fiquei com dó Acabei que eu adotei ela Enfim, vamos lá Continuando pra estratégia antes que o jogo comece Ó, então você vai identificar aqui Um a zero Que está no meio de dois ambas marcos Aqui, ó, sacou? Ó, tem um ambas marco aqui do lado esquerdo Tem outro ambas marco aqui do lado direito, ó E tem esse um a zero aqui no meio, correto? O que que tu vai fazer? Tu vai pegar a entrada na linha de cima, ó Nessa sequência de mesmos jogos aqui, ó Mesmos três jogos acima Então olha só para você ver, ó 1 a 0 no meio de dois ambas marcam Na linha de cima bateu ambas marcam aqui nesse jogo, ó Ok? Nós pegarmos outro aqui, ó Vamos ver aqui, outro 1 a 0 no meio de dois ambas aqui, ó 1 a 0 aqui, beleza? Tá? No meio de dois ambas marcam, ó Tem um ambas marcam de cada lado, correto? Na linha de cima, olha só para você ver Pegando uma entrada aqui nos mesmos três jogos acima Bateu ambas marcam aqui de primeira de novo Aqui, ó, outro aqui, ó, só para você localizar. Ó, 1 a 0 No meio de dois, ambas marcam. Aqui, ó, dois ambas marcam. Na linha de cima, novamente, deu green. Tá vendo? E aí, o que, que nós estamos localizando aqui? Olha só. Na Copa do Mundo agora, olha, temos 1 a 0 aqui. No meio de dois, ambas marcam, ó. Sacou? No meio de dois, ambas marcam aqui, ó. Então o que, que nós vamos fazer? Uma entrada começando aqui no minuto 37. Ó, 37. 40 e 43. Nesses três jogos aqui então, ó. Neste momento, nós já estamos lá na best no Qual jogo? No jogo do minuto 31, ok? Então nós vamos iniciar aqui o jogo no minuto 37. Este padrão, galera, ele tá muito, tá muito assertivo, ó. Quero mostrar uma coisa pra vocês aqui. Que aí é um ponto importante pra você, beleza? Então só pra gente redesenhar aqui, ó. Ponto um, ok? Deixa eu só ligar a caneta. Ponto um aqui, ó. Sempre que você clicar, tá? Sempre que você clicar no 1 a 0, verifica como que está os campeonatos, de modo geral. Então verifica se este padrão está batendo, porque às vezes pode acontecer de num determinado dia não tá tão bom, mas olha aqui para você ver, ó, aqui novamente, ó, 1 a 0, no meio de dois ambas aqui, em cima novamente bateu, ó. Então tá com assertividade muito boa. Então procure sempre verificar se a entrada está com pelo menos 90% de assertividade. Beleza? Assertividade Porque se tiver com menos do que isso é, Talvez não seja legal pra entrar naquele momento E isso eu falo por campeonato, tá? Porque às vezes num determinado campeonato Não vai estar tá tão bom a assertividade Mas às vezes, por exemplo Às vezes na primeira não tá tão bom E às vezes na Copa do Mundo está 100% Então na, na Copa do Mundo, beleza Tá batendo Mas aqui novamente se nós analisarmos ó Tá muito bom também na primeira Aqui ó, 1x0 no meio de dois ambas Ok? Deu green aqui no caso no terceiro jogo Aqui de novo, olha 1x0 no meio de dois ambas Novamente deu green aqui, ó Então, por exemplo, na Premiere também Aqui, ó, outro aqui, ó Na Premiere também está pagando, ó Na linha de cima pagou de novo Então tá muito assertivo esse padrão é um dos padrões que eu mais gosto de utilizar no meu dia a dia E aí eu configurei um robozinho Que sempre me manda as entradas aqui agora E aí é isso, tá? Vamos acompanhar aqui, ó, O jogo da Copa do Mundo tá em qual minuto ainda? Ó, falta... Vai começar o jogo do minuto 34 agora E aí depois do jogo do minuto 34 É a nossa entrada pra gente acompanhar. Então vamos aguardar um minutinho, na hora que o jogo for começar eu volto aqui, beleza? Então, se assim o jogo for começar eu já volto aqui para vocês. Então olha só, soldados, o jogo vai começar, minuto 37, eu vou fazer uma entrada aqui, aqui ó, Copa do Mundo 37, porque quem não sabe como fazer uma entrada em ambas marcam também, já vou deixar a dica aqui então, tá? É, para você fazer a entrada em ambas marcam, você vai localizar essa opção aqui ó, uh, para o time marcar, tá vendo? Ó, vai estar tá aqui ó, para o time marcar, tracinho, sim, barra não, Ok? Só para você entender melhor aqui, ó, o primeiro campo é para o time da casa fazer gol, então você está apostando que o time da casa vai fazer gol. O segundo campo é o time visitante, então você está apostando que o time visitante vai fazer gols. E a terceira opção é ambas marcas, ou seja, que os dois times irão fazer gols, ok? Então vamos entrar aqui com o valor r$50 Para quem sabe, né? eu sempre falo, a minha meta diária ela gira em torno de 200 a mais ou menos 400 reais durante o dia. Tá? E aí uma dica que eu já deixo para você antes do jogo ali já começar, ó. Não foque em quantidade. Foque em qualidade. Então, assim, eu pego geralmente de duas a quatro entradas por dia apenas, tá? Geralmente aqui com uma média de 50, tá? Tá? ou 100 reais ali de lucro por entrada, mas geralmente eu pego umas quatro entradas com R$50 de lucro, aí, às vezes uma vai lá o boto 70 R$80, por aí vai, e aí termino sempre meus dias com uns R$200 a 400 reais de lucro, tá? Então não está na, na quantidade que você pega, tá? não é a quantidade que você pega que faz você ganhar dinheiro, na verdade é a quantidade que você pega que faz você perder dinheiro e sim a qualidade, beleza? Bom, olha só, o jogo começou, primeiro lance. Vamos acompanhar aqui, vamos colocar um pouquinho de volume. Um pouquinho de volume. Ó, pronto. pronto. O jogo começou, vamos acompanhar. Chama o Green de primeira, lembrando que é uma entrada de três jogos, caso não bata na primeira, hein? Ó, vamos ver ali agora, ataque da França. Bola pra fora. Ó, agora o ataque ali do Canadá. Pra fora de novo Até o momento, primeiro tempo, todo mundo chutando a bola pra fora, hein Mas vamos, vamos chamar o segundo de primeira quero de primeira, ó, pênalti, hein Pênalti, já até sei quando vai dar pênalti ali antes Vamos ver aí Gol, um gol do Canadá Se a França fizer um gol, nós já ganhamos essa aposta já de primeira, hein Outro ataque do Canadá, vamos ver aí Pra fora Ó, oh, agora um ataque da França. É agora? Vem de primeira pra nós. Chama o gol! Cara, então é ah! Respeita, porra! O que que aconteceu? O que que aconteceu? O que que aconteceu? Vamos aqui, ó. vamos escrever aqui o que que aconteceu, família. Vamos pegar uma outra cor aqui. Vamos pegar uma outra cor aqui, ó. O que que deu? Deu Green Pie. Viram lá, né? Viram lá, né? Então, aqui ó, mostra pra vocês que vamos, vamos ver aqui em minhas apostas. Cadê? Aqui, ó, em resolvidas, tá? E olha aí, ó. Duas entradas que eu fiz hoje, ó. Duas entradas, ó. Duas entradas de 50 reais. As duas voltaram com R$ reais é de lucro, ou seja, são 100 reais de lucro hoje, pra você ter uma ideia, tá? 10 reais de lucro hoje. Então, qual que é a dica que eu quero deixar pra você? Finalizar isso daqui pra você ver. Então, este padrão, repetindo, vamos desenhar um padrão aqui pra você ver de novo para não ter erro. Se você seguir isso que eu estou te mostrando, você vai ter muito resultado, OK? Então vamos lá, vou desenhar o um padrão de novo aqui, ó. Digamos que aqui é o site de análise, OK? Rapidinho só para você entender aqui, ó. Então você vai identificar o resultado de 1 a 0 aqui, ó. Você vai identificar um resultado de 1 a 0, OK? No meio de dois ambas. Ambas aqui, ó. Um ambas aqui e outro ambas aqui. E aí você vai iniciar a entrada nos três minutos que tem acima, tá? Você pode fazer isso manualmente olhando acompanhando a bet lá em tempo real com a tela ligada na bet, ou você pode fazer parte lá do site de análise, né? Que vem um curso também ensinando a analisar, etc. A partir de 39,90, por exemplo, você pode Criar seu próprio robô, tá? Aí você cria seu próprio robô, ele te manda as entradas automaticamente, beleza? Só que qual que é a grande questão disso tudo? Que é a dica que eu quero deixar para você finalizar. Digamos que você coloque uma meta de 50 reais no dia. Qual que é a minha dica? Evite pegar, tá? Evite pegar, por exemplo, 10, 20 entradas no dia. Beleza? Por que, que eu tô te falando isso? Quanto mais entradas você pegar, ó, quanto mais entradas você pegar durante o seu dia, mais chance você tem de pegar um red. Então divida seus 50 reais, que é sua meta Para, por exemplo, duas a quatro entradas Beleza? E aí ao você fazer essa meta Tu vai sacar esse dinheiro Por que, que eu estou falando nisso? A maioria das pessoas perdem dinheiro não porque isso não dá certo Não porque o mercado não funciona Não porque a casa sempre vence, etc É porque dão mole mesmo São gananciosas Às vezes você não ganha 50 reais por dia no seu emprego Aí às vezes você rala o dia inteiro, pega busão, uma hora de ônibus pra ir, uma hora de ônibus pra voltar, um chefe chato pra caramba. Às vezes você faz o que você não gosta, ganha um salário merda, tá? Pra ganhar às vezes 50 reais no dia ou menos. E aí às vezes você faz isso aqui com duas entradas, sabe? Vamos dizer assim, com 20 minutos talvez ao, ao todo aqui operando. E aí ao invés de sacar esse dinheiro e utilizar, você acha pouco. E aí você quer continuar, continuar, continuar até perder. Você não sabe parar quando tá ganhando. Isso é o que afeta a maioria das pessoas. Agora, se você saca esse dinheiro, você usa, por exemplo, você chama a sua namorada, seu namorado para ir almoçar fora, ou você compra alguma coisa para sua casa, você paga um boletim, você bota gasolina no seu carro, você passa a dar mais valor, aumenta a sua crença de merecimento em relação a isso daqui. Sacou? E aí você, no outro dia, quando você fizer 50, 70 reais de novo, você vai pensar duas vezes antes de fazer uma entrada. Você vai pensar assim, caramba, eu posso... Ao invés de fazer uma, mais de uma entrada aqui agora e me arriscar, eu posso sacar esse dinheiro agora e pagar tal coisa. Puxa, eu posso comprar tal coisa para mim. E aí você começa a levar isso mais a sério. O problema é que nós não damos muito valor no início no dinheiro que nós ganhamos dentro deste mercado. Tá? Então é isso. tá aí um padrãozinho muito assertivo para você. Acabei de mostrar na tela. tá E siga essa dica aqui para você. Beleza? Enfim, então é isso. Tamo junto. Se você gostou do vídeo, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal. Ative as notificações. E, e é isso daí. Até o próximo vídeo. E valeu!